O programa vai entrevistar ao vivo, entrevista que você também vai acompanhar em vídeo na rede social Facebook, na página da CBN Vale, entrevista com a Amélia Naomi, vereadora do PT, vereadora Câmara Municipal de São José, que participa dentro de mais alguns instantes aqui do programa. Vamos a duas rápidas informações. Os 179 presídios do estado de São Paulo fecharam o mês de agosto sem registrar nenhuma morte por Covid-19. No Vale do Paraíba, todos os presos das 10 penitenciárias da região receberam a vacina contra o coronavírus. De acordo com dados da Secretaria da Administração Penitenciária, a realidade é reflexo da ampla vacinação nos presídios do Estado de São Paulo. No Vale do Paraíba, nos 10 estabelecimentos penais existentes, 13.761 detentos foram imunizados. Desse total, 5.100 estão com o esquema vacinal completo, com as duas doses ou dose única da vacina. Além disso, 100% dos reeducandos já tomaram ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid até o mês passado em São Paulo. Até segunda-feira, dia 13, o número de presos vacinados em todo o estado de São Paulo, pelo menos com a primeira dose, era de 214.603. Integram o levantamento as unidades prisionais 1 e 2 das cidades de Potim e Tremembé, os centros de detenção provisória de São José e Taubaté, o centro de progressão penitenciária de Tremembé, o CR feminino de São José e as penitenciárias femininas localizadas na cidade de Tremembé. Saímos desta informação regional para a atualização dos números da Covid-19 em São José. Vamos à redação de jornalismo da R3 Notícias. Informações com você, Léo Poli. O boletim epidemiológico apresentado ontem pela Prefeitura de São José aponta 87.341 recuperados da Covid. Do total de 91.956 casos registrados, 2.674 pacientes recuperam em casa e 23 estão internados, além de 1.918 mortes confirmadas. A cidade registrou dois óbitos nas últimas 24 horas, e as vítimas são um homem de 88 anos sem comorbidades que faleceu em 18 de setembro, e uma mulher de 83 anos sem comorbidades que faleceu em 11 de setembro. Ambos estavam internados no hospital municipal. A taxa de ocupação dos leitos exclusivos para COVID em hospitais públicos e privados da cidade é de 29% na UTI e 16,4% na enfermaria. Falando especificamente do Hospital Municipal, esse percentual é de 32% na UTI e 24% na enfermaria. Poli para R3 Notícias. Desta participação do Poli, vamos a entrevista ao vivo que fecha o ciclo das entrevistas programadas para a edição desta terça-feira, a partir de agora com a participação da vereadora Amélia Naomi do PT, entrevista que você também acompanha com imagem e som na nossa página na rede social Facebook. Tudo bem vereadora, bom dia, seja bem-vinda. Arô, vereadora Amélia Naomi, tá me ouvindo? Estou ouvindo, Oi. estou ouvindo. Tá tudo bem? Bom dia Amélia. Bom dia. Bom... A gente tá com um probleminha de comunicação, o sinal da da Amélia, o sinal em áudio, especialmente que vem da Câmara Municipal de São José, não tá dos de melhores. Deixa eu tentar de novo, tá me ouvindo agora Amélia? É, travou uh, o sinal uh, via Skype com a participação da vereadora aqui de São José, ainda com problemas, vamos à reconexão e na sequência informações a partir da participação da vereadora Amélia Naomi Deixa uh, eu tentar mais uma vez. Oi Amélia, bom dia, tá me ouvindo agora? Bom dia, bom dia, estou ouvindo agora. Eu acho que agora melhorou. É, tá aqui a ligação. Eu acho que agora deu uma melhorada, Amélia. Eh, deixa eu começar eh, ouvindo de você, eh, qual é o seu sentimento neste momento, depois dos números da Covid-19, sobre o trabalho que São José está desenvolvendo em relação à prevenção e ao combate da Covid-19. Qual é a sua opinião a respeito disso, Amélia, por favor? Eu acho muito importante, né? Eu acho que a vacina, ela cumpriu, tem cumprido um papel importante... É, que bom que o Estado de São Paulo vai continuar vacinando os, os nossos adolescentes, apesar da posição do nosso do ministro da Saúde, que, infelizmente, a representação brasileira lá nos Estados Unidos e na ONU tem sido uma vergonha, infelizmente, para o Brasil e para o mundo, é, então eu gostaria aqui de reafirmar, eu acho que a situação de São Paulo, a situação de São José, ela é bastante positiva porque a vacina salva vidas, né, isso nós estamos vendo, inclusive, medidas é, mundiais em função de é, mudança no, nos números e é possível agora também os brasileiros irem para os Estados Unidos, né, houve essa abertura, uma decisão no dia de ontem, mas o nosso governo, infelizmente, nos envergonha muito. Perfeito. Amélia, vamos tratar então de alguns assuntos locais, especialmente aquele que diz respeito ao polêmico reajuste do IPTU, projeto do executivo que já tramita na Câmara Municipal de São José. Em que pé estamos em relação ao parecer das comissões e a possibilidade de o projeto entrar na ordem do dia a qualquer momento? Amélia, por favor. Olha, eu, nós apresentamos, é... 17 emendas, eu, a vereadora Juliana Fraga, fizemos é, um diálogo bastante grande com a sociedade civil, é, enviamos o projeto para que eles tomassem conhecimento, e conseguimos na justiça, pelo menos, os documentos para que justificasse esses aumentos, né, porque, infelizmente, tem lugares que o valor venal do metro quadrado subiu 50%, né, tem o IPTU que aumenta 17%. Nós fizemos um material que será entregue é, hoje à tarde nos bairros que demonstra que nenhuma categoria dos trabalhadores, quase nenhuma, inclusive daqueles que lutam muito, conseguiu nenhum aumento é, acima da inflação. Por exemplo, Sindicato dos Vestuários tiveram 5% de aumento em junho, e 4% em novembro. Há só uma correção, são 17 emendas, 15 do, do Partido dos Trabalhadores e duas do Thomas. Uhum. É, o sindicato dos petroleiros tiveram uma negociação e estão fechando em aumento 10,42%. É, o sindicato dos metalúrgicos, que estão ainda em campanha, é, em negociação, estão fechando o aumento salarial em 10,42%. Então, assim, a classe trabalhadora não teve esse reajuste que a prefeitura está propondo para toda a cidade de São José dos Campos. Perfeito. É, um dos apontamentos que consta ter sido feito também por vocês, é, Amélia, diz respeito à revisão desta planta genérica de valores, projeto que foi enviado à Câmara de São José e que isenta do pagamento de IPTU donos de grandes glebas de terra e que estão hoje sem cadastro imobiliário na prefeitura, é isso? É isso. É isso. É, infelizmente tem um artigo na lei, o artigo 18 dessa emenda, nesse projeto, que está isentando principalmente as, as, glebra, as são glebas não é, registradas, né, é, eu até na hora que eu li, eu pensei, será que é para atender o pessoal do Pinheirinho? mas a, a gleba do Pinheirinho, ela é cadastrada, ela já tem uma, uma dívida, tem um acúmulo de dívida, é todo esse, esse episódio. Não, não é essa gleba. São glebas, provavelmente, é, situações que foram regularizadas e tudo mais, e que ele está dando esse incentivo. Agora, veja, aos grandes é, devedores, os sonegadores, vão ter esse privilégio, né? E sendo que o trabalhador, né, o desempregado... É, esse pessoal tem um aumento do IPT1 em, em até 17, 14% de aumento. Né? Se você for vender a sua casa, é, nós temos aí um aumento do IPBI muito grande, porque o valor venal está desproporcional. Como a prefeitura não consultou, não dialogou, inclusive com o setor, nós temos lugares que estão muito defasados e muito altos. Por exemplo, no Floradas. O Floradas, hoje, Ananias, é um dos... o um metro quadrado mais caro que o Aquarius. Não estou dizendo que o Aquarius está mais barato, mas o R$ reais do metro quadrado do Floradas, que é outro perfil, né, é outro tipo de construção, mas que foi feito, é, eu até na, na, na quinta-feira, na minha apresentação, eu lembro quando esses dois... É, é, esses dois espaços foram é, adensados, foi na época da Ruana Blanc. Então, teve o Aquarius e teve o Floradas. Mas o Floradas, ele desenvolveu, é claro que tem toda a infraestrutura ali do satélite, muito importante, mas, porém, o, o Aquarius, ele foi para outro padrão é, de construção. Né? Lá nós temos prédio de, um, é, prédios com um apartamento de um único andar, então, é, não justifica este valor do Floradas. Então, a prefeitura tem que rever, tem que fazer essa revisão. É um momento muito triste de crise e que nós precisamos ter essa mudança, é, como em Jacareí. A sua cidade não vai ter o aumento do IPTU, como não vai ter o aumento do IPTU na cidade de São Paulo. Mas aqui em São José dos Campos... Infelizmente, é, o imposto tem virado... É, aumenta inclusive o orçamento de São José dos Campos. Só é, ratificando né, e, e acrescentando a essa informação que você deu, Jacareí já está há cinco anos consecutivos sem reajuste do IPTU desde o primeiro ano do mandato do atual prefeito Isaías Santana, que foi reeleito para mais quatro anos de comando da cidade. Amélia, uma outra questão que me parece que foge inclusive a informação do cidadão mais comum. O cidadão às vezes não percebe, mas quando há um reajuste de plano genérica de valores e, por consequência, um reajuste do IPTU. Eh, sobre o ITBI também há um reajuste automático. São José aplica 2% sobre o valor de imóvel de cobrança do ITBI. Então, para você que não sabe, se reajustar o IPTU, seja este reajuste por qualquer percentual que for, automaticamente, quando uh, uh, você for, uh, por exemplo, registrar a escritura do seu imóvel e se vê obrigado a ter que pagar o ITBU sobre, IT, ITBI sobre ela, eh, estes 2%, ele se torna um valor ainda mais elevado em função do reajuste do IPTU. E me parece que entre estas 15 emendas que você e a Juliana Fraga apresentaram, tem eh, uma delas que trata especificamente da questão do ITBI. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso para a gente, Amélia, por favor. Tá. Aliás, vou dar um dado que nós levantamos, que do ITBI e do Laudênio, o ano passado, a prefeitura arrecadou 61 milhões, estava previsto no orçamento 49 milhões, então veja, teve já um ganho muito grande, agora com essa mudança e com essa atualização, infelizmente nós vamos ter aí uma situação bastante dura. Eu acho assim, que o governo tem que pensar na crise, né? tem que ter uma sensibilidade com as pessoas, porque muitas pessoas têm... O, o, a casa própria é um bem que você leva para o resto da sua vida. E, Infelizmente, com essas medidas, nós temos situações que podem é, colocar... É, é, deixar em situação bem difícil. Em relação à questão do ITBI, que eu queria que você formulou bem, é, na medida em que você tem o aumento do metro quadrado, você tem o aumento do, do imposto do, do cartório também, e fora isso tem as taxas, né? Então, muitas pessoas que acabam comprando um apartamento financiado na hora de passar para o seu nome tem muita dificuldade não tem condições financeiras então, pra, nós fizemos a conta aqui para quem compra um imóvel de 200 mil reais é, como é 5% ele na atual lei ele gastaria 200 mil ele gastaria 10 mil reais com a proposta do aumento da prefeitura vai para 15 mil reais então veja 15 mil reais só para passar no seu nome, né? É o imposto de transmissão de bens do ITBI e dos católicos. Perfeito. Amélia, para a gente fechar, são 15 emendas é, de sua autoria em parceria com a Juliana Fraga, ambas vereadores do PT, e outras duas emendas de autoria do Tomás Henrique do Novo. A tendência natural, como o executivo tem a maioria na Câmara, é de que nenhuma destas emendas passe no crivo eh, da situação quando o projeto for para a ordem do dia, quando o projeto entrar em votação. E aí a pergunta, que tipo de encaminhamento vocês pretendem dar diante de um cenário muito provável como esse? Olha, o que nós estamos falando é dialogando com os setores, porque... É só é possível toda e qualquer mudança... se a Câmara Municipal... e o Prefeito Municipal se sensibilizar com essa situação... eu acho que é isso... por isso que, inclusive, no nosso material agora... nós estamos colocando claramente que ninguém teve aumento... entendeu... os servidores públicos estão dois anos sem aumento... o pessoal do INPE está dois anos sem aumento... então, não dá para a Câmara ser insensível... então, o que, que nós estamos sugerindo que é a, a sociedade civil, dialogue com as comissões. A comissão de planejamento urbano, ela tem condições, inclusive, de acolher as nossas emendas, de fazer reajuste, de fazer... Co, é, corrigir incorreções, é, as correções que são é necessárias. Por exemplo, lá no, no Jardim das Flores. No Jardim das Flores, um metro quadrado daquele conjunto é 780 reais. Um metro quadrado significa que as pessoas não vão ter condições de vender, ou quando for vender vai ter muita dificuldade então assim é, eu acho que nós tivemos aí a conquista dos estudos os estudos vão chegar aqui na casa o prefeito está dizendo que ele vai apresentar, é, e nós queremos que técnicos dos setores é, dê uma olhada e faça as correções tanto a comissão de justiça e de economia e de planejamento, ela podem fazer essa, essa, esses ajustes necessários, porque senão é, a população vai pagar um preço muito alto por falta de transparência e falta de diálogo. Perfeito. Nesse momento não há uma data, não há uma previsão de que o projeto vá a plenário para votação, não, né? Olha, não sei. Eles já têm todas as emendas, como nós aprovamos um projeto chamado VAPT, VUPT, né, uhum. é, se não fosse aquela medida na quinta-feira, ele tava já na, ele poderia ter sido votado, como a gente conseguiu os estudos, é, então nós estamos aguardando os estudos, então estamos aqui é, bastante aflitos, hoje tem o meu requerimento, como é, essa questão das GLEBAS é uma questão que foi, foi nos apontado essa semana, então, nós, independente do estudo, porque pode ser que no estudo não esteja é, de, definindo os nomes é, de quem serão beneficiados com essa situação. Então, nós fizemos o requerimento. Eu espero que o requerimento seja aprovado na Câmara Municipal no dia de hoje. Perfeito. Lembrando que hoje é uma sessão de debates e se eventualmente o projeto for realmente a votação de uma forma mais breve, isto só ocorrerá na sessão da próxima quinta-feira dedicada à discussão e aprovação de matérias, de propostas do executivo ou de vereadores aqui na Câmara Municipal de São José. Amélia, obrigado aí pela presença uma vez mais. Boa terça-feira de trabalho para todos vocês, tá ok? Um abraço. 10h52,